Como remover a gordura das costas com exercícios que você pode fazer em casa com total segurança. Mas antes, tem que ter a liberação do seu médico e vem comigo! Mais uma rotina completa. Se você gostou e ainda não é inscrito, inscreva-se, toca nesse sininho para você receber todos os outros vídeos. E muito importante, se puder contribuir com o canal, torne-se membro aqui do canal, vai me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos como esse, para que você possa fazer ou em casa ou na academia. Não deixe de assistir esses outros dois vídeos para dar continuidade nos seus treinamentos. Até nosso próximo encontro!